Eu tenho 200 caixas na minha conta, será que eu vou ganhar a BB? Será que eu vou conseguir ou será que eu vou ficar maluco de raiva? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, já estou aqui ó Direto na minha conta do Brawl Stars, conta principal do Brawl Stars Pra poder ver se a gente consegue ganhar aí a queridíssima Bibi, mano Isso mesmo, já estamos aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês a Brawler Bibi Já tá disponível aqui pra gente poder ganhar ela Abrir caixas do Brawl, pra desbloquear ele dá pra testar também, tá tudo tranquilão Um Brawler épico, já tem na loja também pra você poder comprar Inclusive eu vou pegar aqui isso aqui de graça Beleza, ingressinhos do evento 170 gemas para você poder comprar a sua bibi eu tô com 112 gemas então a minha chance é ganhar ela aí nas caixas eu tô com 199 caixas aqui do do, das caixas normais E também tô com 6 caixas ali Daquelas caixas um pouco melhores, né? Bom, se a gente colocar qualquer modo A gente ganha mais caixas Mas, vamos deixar isso pro final se precisar Vamos agora, agora, agora, agora, agora Começar a abrir as caixas Pra ver o que vai dar Vamos começar então, primeiro Com essas caixas maiores, mano, beleza? Bora lá então, partiu Primeira caixa aqui, abrindo pra vocês Vamos ver se vai dar bom por enquanto, não, não deu nada de bom. Tá, ouro, ingressos, duplicadores, beleza? Vamos ganhar ouro pra caramba. Vocês vão ver nessa, nessas brincadeiras aqui, ó. A gente vai ganhar ouro pra caceta. Vamos lá, ingressinhos aqui também. Mais graninha também pra gente. Mais um pouco aqui de ouro, mais ingresso e nada de nova Brawler, mano. Última caixa aí, ah, essa caixa grande. E não vai vir, mano. Ingressinhos, mano. Meu Deus do céu. Bom. Agora a gente vai começar a loucura em busca da Bibi. Torçam aí pro Bruno Clash. Bora lá? Então vamos ver se vai dar bom. Vamos que vamos. Começamos a abrir aqui as caixas. Vamos lá. Abrindo na, no corta-giro, mano. Porque é muita caixa. E a gente não vai ganhar nada além da Bibi. A única chance que a gente tem pra ganhar... Coisas de pontos ou até uh, alguma coisa diferente, é a Bibi, porque a gente vai ganhar ouro, ingressos, gema, essa questão, essas coisas aí, a gente vai começar a ganhar, porque é o que tem pra ganhar, porque meus belos já estão todos full, só falta chegar mesmo a Bibi. Então no momento que vier alguma coisa diferente, vai vir a Bibi se vier, né? Vamos ver, vamos ficar de olho aqui, vamos ver se vem. Torcer demais, mano, mano, mano, mano, por favor, aparece Bibi, aparece Bibi, vamos, Bibi. Meu Deus, é muito ticket -tic que eu tô ganhando, muito ouro que eu tô ganhando também Muita moedinha, muita moedinha ali pra gente poder guardar E olha, gemitas, gemitas, já precisou a gente ganhar gemas o suficiente pra comprar ela, mano Meu Deus do céu, mas é muita, é muita gema que falta, faltam 60 e poucos gemas Não dá não, é difícil, hein Bom, bora lá, vamos, vamos abrindo aqui as, as cachetas por enquanto nada Meu Deus, duplicadores, moedas, ingressos Tá vindo tudo ali, menos a bibi por enquanto, hein Vamos lá, vamos torcer, eu tenho certeza que vai vir essa bibi aqui nas minhas cachetas, mano Não vou ser trollado, mano, não vou ser trollado Supercell, eu não aceito trollagem hoje, hein Vamos lá, vamos, vamos ver aqui o que a gente consegue Vamos abrir rapidinho no corta-giro No momento que vier eu vou ficar louco, mano Tomara que venha logo, tomara que venha, mano Gemas, gemas, bastante gemas Eita, dá travadinha agora Mais ouro, mais moeditas de leve Ingressos de evento, bastante ingresso, duplicadores também, bastante duplicadores, né? Vocês estão vendo. Uh, mais moedas, mais gemas, mano. Não é possível que eu seja trollado, mano. Gemitas, moedas, beleza, vamos que vamos que vai dar. Eu tenho certeza que vai dar, mano. Mano, vai vir sim. É épico, mano. Não é nenhuma é um lendário, nada disso, é um épico, mano. Meu Deus do céu, vem, vem, vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos vamos bibizinha. vamos, bibizinha, vamos, bibizinha Vamos, vamos, vamos que vamos Meu Deus, cadê o bibi, mano? Chama ela, bibi Chama a bibi Mano, meu Deus do céu Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali Dar sorte a partir de agora Mano, vem, vem, vem, vem Deixa eu ver quando eu já tenho de moeda Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí Ó, 120 cachetas ainda Abrimos umas 80, mas quase 80 52 de mil de ouro 132 de gemas Mano, falta... 38 gemas pra gente poder Comprar elas se precisar, mano É a pior das hipóteses, né? Bora lá, então Vamos continuar, vamos continuar aqui abrindo No estilo corta-gireta E vamos ver o que vai dar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Subir aqui Moedas, moedas, moedas pra caramba É muito ouro, não quero ouro, rapaziada Eu quero meu bibizão Eu quero meu bibizão Bora lá, mano, caraca Vão, bibi, vão, bibi Meu Deus, mano, cadê? Cadê a bibizeca? Gemichas Moedas, ingressos Nem gema tá vindo mais, mano Meu Deus, cadê as gemas, mano? Nem gema vem mais, mano Que isso, mano, bora <tos> Ingressinho Moeditas, ingresso tá vindo bastante Agora, gemas e, e... E bibi que é bom, nada, né? Gemas e bibi que é bom, nada, né? Bora lá, vamos ver mais uma aqui Já entramos nas 100 caixas finais, hein? Bora lá, vamos torcer porque eu acho que vai vir Na hora que tiver faltando pouco ali, vai chegar Ah, mas eu tô sentindo ah, mas eu tô sentindo, mano. Vamos lá, vamos lá que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos que vamos, vamos que vamos que vai dar certo, mano. Estilo corta-gilo. Olha, você é louco, moleque. Meu Deus, é muita caixa, mano. Vamos, Brawler, vamos, Brawler, vamos, Brawler. Para aí, Ai, meu Deus do céu. Gemitas, gemitas pra gente. 140 gemas. Faltam 30 gemas pra gente, mano. É muito pouca, mas é muita coisa ao mesmo tempo, né? Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Precisamos de... de... De Bibizão, precisamos de bibizão, mano. 75 caixas pra abrir ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá no estilo corta-giro, vai vir, mano. Eu tô achando que vai vir no finalzinho, mano. Pra desespero do Bruno Clash, mano. Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus, vamos, vamos, vamos! Vamos! Ah, caceta! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, moedas, moedas. Ai, meu Deus, vamos, vamos, vamos! Mais, um mais, um mais, vai dar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Opa, gemas! Gemitas ali, já veio umas gemitas ali Opa, tá faltando um pouquinho as gemas agora, hein Meu Deus, podia vir bastante gema agora Pelo menos eu garanto, né Que vai, <risos> que eu vou pegar a Bibi com as gemas Se vier gemas, né Por enquanto tá, tá indo, mas não sei não, hein, mano Gemas também é embaçado ganhar Opa, gemas de novo, mano Meu Deus, quantas gemas eu tenho Vamos lá, vamos lá 52 cartas, eu tenho 160 gemas São 170 pra comprar Falta 9 gemas e eu tenho 52 caixas, mano Vamos lá então, partiu Vamos, aqui. vamos, vamos, aqui. vamos, mais caixas aqui Mano, eu tô achando que eu vou ganhar no finalzinho, mano Eu tô achando que eu vou ganhar no finalzinho E aí eu vou ficar doido, mano, tomara que venha Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, bibizinha, aparece minha filha Vamos, bibizinha, aparece minha filha Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora, bora, cadê, cadê, cadê cadê bibi Cadê bibi, cadê bibi, cadê, cadê bibi Meu Deus, vamos Gemas, eu também aceito gemas Três geminhas. 64, falta 7 gemas Pra se precisar a gente comprar, mano Mas eu ainda acho que a gente vai ganhar que não tiver faltando pouquinha, vamos que vamos, hein Ó, falta pou... Opa, mais gemas Vamos ver agora o que tem Falta uma, uma gema Mano Uma gema, mano, uma gema aqui Em 33 caixas, mano, tem que vir, não né? é possível que não venha Vamos lá, mas acho que vai ganhar Ainda acho que vai ganhar aqui de grátis Vamos que vamos, mano, mano do céu Meu Deus do céu, caraca, mano meu amigo, vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer Ai meu Deus, bora, bora 50 de Ourinho. mais gemas, nossa conseguimos Conseguimos a gema suficiente, nossa, mais gemas 175 gemas, mano Caraca, mano, é o seguinte, é o seguinte Eu vou fazer o seguinte, eu não vou é... <coughs> Deixa eu pensar, deixa eu pensar não, eu vou, vamos abrir, vamos abrir até o final, porque eu, eu acho que vai vir ainda Se não vier, a gente vai chorar vamos lá, vamos lá, vamos aqui ainda, vamos aqui ainda Bora que bora, deixa eu ver, tem mais gemas que a gente ganhou Eu ainda acho que no finalzinho a gente vai ganhar ela aqui, mano, não sei não, mano Eu quis apostar na, nessa ideia, mano Vamos lá, duplicador ah, ingresso Vamos, Bibi, aparece, Bibizeira Bibizeira, vamos aparecer, Bibizeira Caraca, mais gema, mano, muita gema, mano Caraca, vem muita gema da Supercell, mano Olha que, que doideira, né Que doideira, mano Vamos lá, vamos aqui... Moedas, ingressos... Tarana, moeditas... Vamos, moedas, ingressos... Nossa, não acredito que eu não vou ganhar, mano Não acredito que eu não vou ganhar em 200 caixas, mano Meu Deus Vamos lá, mais uma aqui, mais uma aqui Moeditas... Mais, a última caixa, mano A última caixa Pra ver se a gente ganha na faixa Vamos lá, então Se não for, vai ser na, na, na, nas gemitas Vamos lá, então Ai, mano, juro que eu gelei Juro que eu gelei, mano Mano do céu Não veio nas 200 caixas Mas A Supercell nos deu 181 gemas Bora lá, porque eu quero comprar a Bibi Eu não vou ficar sem a minha Bibizinha Vamos lá, então, Bibizinha Comprar agora, porque o bicho vai pegar Vamos que vamos, mano É agora Deixa eu até printar aqui, mano Pra poder ver, fazer uma zoeira Comprar Agora, moleque Agora, moleque Mano do céu, mano Mano do céu, olha que doideira Vou pintar aqui também E é isso, mano, conseguimos a bibizeira. Comprei, né, comprei A Supercell me deu, ó, tô com 1400 fichas duplicadoras A Supercell me deu muita gema Ao invés de me dar a bibi, né Então, compramos Compramos com gemas, eu nem achei que ia conseguir juntar tanta gema Pra poder abrir aí é, Comprar ela, mas tá valendo Vamos lá, vamos testar então a bibizeira. Testar a bibizeira aqui e ver o que vai dar, né? Vamos lá, vamos jogar aqui um, um modo aqui de leve. Vamos, vamos no combate mesmo, vamos no combate mesmo. E vamos ver o que vai dar agora, testando a bibi na prática. Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue agora ganhar aqui a partidinha com a bibizeira. Boa, mano! Aí, ó, utilizamos o nosso chicletão, mano, pra poder ganhar aí e conseguir... Passar por essa aqui, hein? Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Bora, bora, bora, bora, bora. Será que a gente vai ficar fortão? Será que a gente vai ficar fortão? Vamos lá, vamos lá. Bater, bater! Boa, bateu! Nossa, mano, mano, mano, mano, o chicletão fazendo a diferença, hein, mano? Você é louco, irmão. Você é louco. O chicletão fazendo a diferença. Bora que bora. Aí, olha, ele veio em mim, mano? Ele veio em mim, mano? Mano, ele vem em mim Vamos lá, vamos batendo aqui nele Vamos ver se a gente consegue é, Pegar os três dele, né o, o importante é a gente não cair na, no bait De nenhuma bibi, né, mano Imagina, a bibizinha tá ali, ó Aí a gente se ferra, né Não pode não Bora lá, bora lá Vamos descer aqui Trazer ele pra baixo Porque a gente tá quase matando ele ali aqui também Então Aí, ó Mais um Já faz já vai mais um Boa, mais três aqui Tamo forte Pra caramba, mano! Vamos lá, vamos lá. Bater ali, bater, jogamos pra longe, mano. Meu Deus! Tá, beleza. Tem ali o, o Bubble, tá quase aparecendo, tá quase chegando ali o nosso chicletão. E, e vamos pra cima, vamos ver o que vai dizer aqui. Olha lá, tá ali, tá, beleza. Vamos esconder aqui. Não quero, não, não quero. Ah, ele veio em mim, mano! Ele veio em mim, mano. Isso, isso, isso, isso, isso. Toma, toma o gás toma, gás, toma o guys, toma, guys. 10 ali. estamos com 10, hein? Estamos com 10, Tem três ali sobrando. Vamos ver ali agora se dá bom. Batemos ali. Ai, meu Deus. Bate, bate. Isso, pega ele, pega ele. Ah, Não pegou ele, não. Não pegou ele, não. Ai, filha da mãe. Vamos lá. Vamos bater ali. É, aqui não vai dar não. Não deu, mas ficamos em segundo. A rosa ainda quando gruda é complicada. E ainda foi focado... Pelo meu queridíssimo Robozão, mano Mas é isso, deu pra testar ela Conseguimos ali vencer com ela Fica em segundo, né? Fica em segundo Tá bom, tá bom Mas vamos testar e vamos subir ela Agora, próximo vídeo Eu quero saber se vocês querem ver Como é o poder estrela dela Beleza? Então é isso, galera Comenta aqui embaixo se você curtiu A nova Brawler Bibi e comenta aí se você também ganhou a Brawler BB ou comprou, o que, que você fez, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, é nóis, um abraço, falou, fui!